Se na desaprovação das suas contas não houve apuração de nenhum crime, se o Ministério Público não entrou com nenhuma ação maior que pudesse ensejar a sua inelegibilidade, fique tranquilo, você poderá concorrer normalmente em 2020. Contas julgadas não prestadas ou de fato aquelas que sequer foram apresentadas, essas terão a inelegibilidade do candidato. Portanto, boa sorte em sua campanha. Inscreva-se no canal do YouTube Rita Gonçalves, acesse o sininho para receber todas as novas dicas, compre nosso curso online no site professorarita.com.br. Um beijo e até a próxima dica.